Olá, meus queridos alunos de Gestão Pública em Administração. Eu sou o professor Paulo Sirichuk, estou fazendo aí a abertura do curso de vocês e nós vamos trabalhar a disciplina de Administração Pública Brasileira. De antemão, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui dividindo com vocês um pouco daquilo que a gente tem aprendido no dia a dia da administração. Sou formado em Administração, meu doutorado é na área de de mercadologia, de marketing e tenho lidado aí constantemente com a administração pública. E nesse período que a gente vai estar junto aí, né, nós vamos estar aí trocando ideias é, a respeito do que, que é essa administração pública brasileira. Né? Vamos ver aí os nuances, o que, que tem por trás disso. Né? Então, será uma jornada profícua. Seja bem-vindo você, né? Se você, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo ao nosso curso. E nós estaremos aí iniciando essa jornada. Bem-vindo, um abraço e vamos junto nessa caminhada.